Hoje eu gastei quase uma hora para me deslocar de carro em um trajeto de 28 quilômetros. Em um futuro não tão distante, este mesmo percurso poderá ser feito em até 5 minutos, utilizando o sistema da Hyperloop. O sistema que promete revolucionar o transporte mundial usará a velocidade de um avião, só que por terra. Ele será feito através de uma cápsula pressurizada que será transportada por um tubo a vácuo. Uma viagem entre Belo Horizonte e São Paulo poderá levar apenas 38 minutos, contando o tempo de embarque e desembarque. E Minas Gerais foi escolhido para sediar o Centro Global de Inovação e Logística. Quer saber um pouco mais sobre esse projeto inovador de mobilidade mundial? E também por que, que Minas Gerais é um parceiro estratégico? Então se liga aí na TVC. O final, o que é a no mundo todo, dizem que é uma cápsula. Mas aqui, em Minas Gerais, vão dizer que é um trem. Why? Imagine uma cápsula cheia de pessoas. Você coloca essa dentro de um tubo, você tira o um ar do tubo com grandes bombas de vácuo, para que não tenha resistência. Ou fazer isso, você pode mover a cápsula do ponto A ao ponto B, a uma velocidade comparada a do sol, usando apenas uma pequena fração de energia. O futuro está muito próximo, está muito palpável. Eu acompanho várias iniciativas do Elon Musk, várias iniciativas de tecnologia ao redor do mundo. E ver o Hyperloop vindo para Minas Gerais, vindo para contagem e querendo trazer não só a tecnologia em si, mas um centro de inovação para poder fomentar todo esse ecossistema, para mim, assim é inspirador. Também a Google está aqui porque nós fizemos investimento na UFMG, a Ericsson e agora a Hyperloop. É, que é um investimento também, sempre lembrando, que é uma subvenção 50% e 50% e que vai reverter em bolsas, grande parte, que vai alocar talentos das nossas universidades de Minas Gerais para trabalhar nesse projeto de tecnologia. O que estamos fazendo aqui não é relevante para o Brasil. Para amanhã, o mundo se acordar e está Minas Gerais. É. And for us it's an incredible opportunity for us to implement a research center that will be at the forefront of the development of the hybrid.